Olá, amigos da comunicação, eu sou Anderson Escardoelli e esse é o Fala Editora. E vamos para as apostas no jornalismo para 2020. E a primeira aposta, infelizmente, não é algo positivo para a nossa imprensa, para o nosso meio para o jornalismo brasileiro. A minha primeira aposta para 2020 é que o site recém criado, o Vortex Media, vai ser descontinuado, vai sair do ar em definitivo logo nos primeiros meses de 2020. É, e movimentações estão sinalizando para isso. O site que entrou no ar em 8 de outubro deste ano, 2019, é, iniciou as operações com 30 profissionais na redação. Hoje a redação se resume ao dono, que é o Diego Skosteg, ex-redator-chefe da revista Época e ex-repórter da Veja, e o Leandro Loyola, que entrou no projeto como diretor de reportagem, mas tem sido o único repórter, porque todos os editores, todos os repórteres do projeto, aí que não completou nem dois meses de direito de vida, ou foram demitidos ou pediram para sair do, do projeto. Então, infelizmente, a minha primeira aposta para 2020 é o fim do Vortex Media. Ah, além do Escochtag do Leandro Loyola, o Vortex Media ainda conta com os trabalhos da Pagu, que aparecia, acreditem, aparecia no expediente do site. E sabe quem é a Pagu? É a cachorrinha do Diego ScotchTag. Ela aparece no aparecia no expediente do Vortex Media. Aparecia porque a parte do expediente já foi retirada do site. Até porque não tem mais equipe, infelizmente. Mas é isso, né? Temos o Diego, Scosteg, o Leandro Loyola e a Pagô, que aparecia no Quem Somos como mascote-chefe do Vortex Media. E logo mais, infelizmente, a própria Cachorrinha vai ser demitida também do projeto, porque não, não vislumbro como o site o Vortex Media seguir no ar em 2020. A aposta de número 2 para o jornalismo, para a comunicação brasileira em 2020, é que alguns, alguns, no plural mesmo, alguns projetos de podcast serão descontinuados. Ah, mas dizem, estudos apontam que 2019 foi o ano do podcast. Ok, tem muita gente fazendo podcast, mas será que tem ouvinte para tudo isso? É, eu, eu fico surpreso porque estamos num país, convenhamos, Rodrigo Custódio aqui, meu cinegrafista, está aqui para validar ou não, a gente está num país em que as pessoas reclamam quando recebem áudio de 5 segundos no, no WhatsApp. Para mim não não tem não casa você reclamar que recebeu um áudio de 5, 10 segundos e do outro lado você está falando que é para investir em podcast. É, eu não tenho essa percepção Para mim a parte de podcast virou, em certo modo, de certo modo o que foi o blog no começo né Do, do dia para a noite todo mundo virou blogueiro Agora todo mundo é podcaster Eu acredito sim que projetos aí que estão sendo criados de, de podcast Não terão vida longa e acabarão já em 2020 Fica até como referência que antes da Globo e o G1 né? A Globo e G1 Criarem aí a série de podcast Tem podcast diário com a Renata Lopretti O UOL que tinha podcast Praticamente acabou com a equipe Demitiu uma galera que fazia o podcast E retomou depois que a Globo Começou o podcast Mas se o UOL lá atrás Meses atrás Demitiu, descontinuou alguns projetos De podcast é porque não estava tendo Sucesso esperado Não estava tendo a audiência Que o próprio UOL imaginava é, eu só complemento que né, não torço para essa questão de ah tem que acabar com podcasts temos bons podcasts sendo produzidos e essa aqui é a chave é você produzir um conteúdo de, de relevância eu por exemplo destaco o 45 do primeiro tempo do Patrick Santos que é um podcast semanal é publicado sempre às sextas-feiras que é vinculado à Jovem Pan Patrick Santos que já foi gerente de jornalismo na Jovem Pan pilota muito bem esse podcast, que é mais um programa de entrevistas, de bate-papo sobre carreiras e perspectivas de vida. É um projeto bem legal, mas no geral não vejo esse afã, essa necessidade de todo mundo sair correndo para ter que fazer podcast. Inclusive, imagine, como estou apostando, que vai correr o contrário. Seja Folha, Estadão, o próprio OU ou um G1, vão aí descontinuar alguns programas, alguns projetos de podcast. Aposta de número 3, a gente falando em descontinuação, fim de podcast, fim do Vortex Media, Também, infelizmente, eu acredito que em 2020, pelo menos mais um jornal impresso brasileiro vai encerrar a sua versão, pelo menos que diária. É o que eu imagino, é o que né, já estou aí no Comunique há 10 anos, e é há 10 anos que eu cubro descontinuação, fechamento de redação de jornal impresso. Então imagino que dos sobreviventes da, da mídia impressa, mais um jornal chegará ao fim em 2020. E para encerrar essa parte aí de aposta sobre fechamentos de, de veículos, descontinuações, encerramentos, eu acredito, como imagino que boa parte da mídia especializada, da crítica e do próprio público, já imagina o programa Se Joga, que estreou na Rede Globo há alguns meses, vai sair do ar já em 2020, porque, convenhamos, o programa que é apresentado pela Fernanda Gentil, Fabiana Carla e Érico Braz faz a audiência se jogar para a concorrência, principalmente para a Record, que aqui em São Paulo vence com facilidade o programa global. E por falar em Rede Globo, eu acredito que em 2020 vai ocorrer o que já vem ocorrendo nos últimos anos, que um, algum apresentador, jornalista, que acaba saindo da Rede Globo vai se transformar em youtuber. É, a gente tem exemplos recentes, como William Vac, que foi contratado pela CNN. CNN Brasil, ele saiu da Globo meses depois de ser um projeto no YouTube. Temos a Carla Vilhena e temos tantos outros exemplos. Eu acredito que em 2020, mais um jornalista aí que... Saiu recentemente da Rede Globo, vai investir na mídia digital, sobretudo no YouTube. A minha sexta aposta ainda tem a ver com a TV Globo, a Rede Globo de televisão. Eu acredito, por tudo o que aconteceu recentemente, de infarto, eu aposto que o Galvão Bueno vai se aposentar. Não da TV, não do jornalismo esportivo e muito menos de sua querida Rede Globo. Mas eu acredito que 2020 será o último ano de Galvão Bueno como narrador. Já tem um, uma discussão dentro da própria emissora de aproveitá-lo como apresentador. Ele já apresenta um programa, vale dizer, no Sport TV. Mas da emissora como um todo, investir nele mais como um âncora esportivo, um apresentador e até mesmo comentarista esportivo do que narrador. É O próprio Galvão também, ainda mais com esse probleminha que ele teve, graças a Deus foi só um susto, infartou ali a, as vésperas de na final da, da Libertadores, que foi vencida pelo seu tão querido e amado Flamengo, acredito que o Galvão Bueno vai sim deixar a narração de lado, a, a o haja coração ali vai dar uma diminuída e Galvão Bueno vai aos poucos migrando dentro da própria plataforma de esportes da Globo para outras funções. E vale destacar que a aposta dentro da aposta, eu não aposto que o Gustavo Villani será o sucessor de Galvão Bueno. Eu tenho visto, já que há um, um desenho mesmo da direção esportiva da Globo, de não ter, de não trabalhar com a figura de um narrador principal. Galvão Bueno vai aos poucos deixando de narrar, e os outros narradores da casa vão, vão mesclando ali. Vai ter jogo importante que vai ser narrado pelo Luiz Roberto, outros pelo Cleber Machado, um ou outro pelo Villani. Milton Leite também vai narrar um ou outro jogo também pela TV aberta, além do Sport TV, o mesmo ocorrendo com o Luiz Carlos Júnior. Então é a aposta dentro da aposta. Acredito que o Galvão Bueno em 2020 vai deixar de lado a, a sua função de locutor, de locutor esportivo e a Globo não irá mais trabalhar com essa figura do narrador principal. A sétima aposta é que a CNN Brasil pode parecer até uma aposta óbvia e com certeza, como já disse aqui o meu cinegrafista, o Rodrigão, é, eu acredito que a CNN Brasil seguirá contratando jornalistas, mas não é um ou outro. Eu imagino ainda que a CNN Brasil vá tirar mais apresentadores, mais jornalistas renomados de emissoras da TV aberta, da, de Globo, Record, Band. Acredito sim que a CNN Brasil, até estrear em definitiva a promessa que ela entre no ar em março de 2020 Imagino que até lá ela vá sim contratar mais jornalistas conhecidos do grande público E vale destacar que a CNN Brasil está contratando não só jornalistas da TV Como já contratou aí uma leva de profissionais vindos da Globo, do SBT Tem contratado também profissionais oriundos da mídia escrita, inclusive a primeira aposta que a gente gravou, registrou aqui do, sobre o Vortex Media, alguns jornalistas, dois no caso, né? Larissa Rodrigues e o Matheus Teixeira, deixaram o projeto Vortex Media e na semana seguinte anunciaram que foram contratados pela CNN Brasil e vão trabalhar na emissora de notícias diretamente de Brasília. E a oitava aposta para o jornalismo em 2020 faz uma conexão aí entre São Paulo e Manaus. Isso porque a Rede TV anunciou aqui no, no fim de dezembro a contratação do Siqueira Júnior. Ele que é contratado da emissora local lá de Manaus, vai ter um, o programa dele vai ser transmitido para a Rede TV para todo o Brasil. E pode se fazer críticas ao estilo dele, ao conteúdo, ao tipo de pauta. Eu sinceramente gosto da figura dele. Ele tem empatia, é um cara simpático e tenho certeza que vai agregar muito para a audiência da Rede TV. Então essa é a minha aposta, a Siqueira Júnior, goste-se ou não dele, será um case de sucesso de audiência para a Rede TV. e agora aí, em nível nacional ele, quem acompanha, o Paulo Ricardo, nosso amigo aqui de, de eventos, é um, é um dos fãs do Siqueira Júnior, já sabe, já segue ele nas redes sociais, inclusive o Siqueira Júnior pode sim ser considerado um influenciador digital, é destaque Facebook, Instagram e acredito que ele vai ter esse sucesso que já é local, né? Já foi um tempo ali na quando ele trabalhava no Nordeste, está sendo agora ali na região amazônica em Manaus e vai ser para todo o Brasil agora nessa parceria com a Rede TV. E falando em contratações, tem reforço na Veja também a a revista da Editora Abril contratou um dos mais premiados repórteres políticos do Rio de Janeiro. Trata-se do Cássio Bruno, que deixou recentemente a, a, coluna, a edição da coluna Informe do Dia, do Jornal Carioca Dia, e a partir de, de, de janeiro ele será repórter de política da redação da Veja no Rio, no Rio de Janeiro. Cássio Bruno já foi jornalista ali do da Infoglobo, né, sobretudo para o Jornal Globo, e um tempo aí ele viralizou que ele fez uma pergunta até o até então o governador do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral, que foi né, comprovado aí que é o maior picareta aí da, da política brasileira. Ele fez uma mera pergunta se o Sérgio Cabral estaria enrolado em corrupção, e o Sérgio Cabral deu um xilique, falou que fica estava se sentindo ofendido com aquela pergunta, que era preciso ter, ter responsabilidade enquanto jornalista, e o tempo provou que a pergunta do Cássio Bruno era mais que pertinente. O Cássio Bruno, que já é um jornalista, um repórter premiado, vai seguir aí se destacando sim na redação da revista e do site da Veja no Rio de Janeiro. Uma aposta positiva para todo o meio, para todo o profissional que é formado em jornalismo, é que eu acredito, aposto, que em 2020 vai cair a medida provisória, a MP que, do governo Bolsonaro, que entre outras profissões tirou a obrigatoriedade do registro profissional para se exercer a, se exercer funções jornalísticas. Eu acredito que essa medida provisória vai cair, acredito que o Congresso vá barrar, pelo menos essa parte do, do registro profissional para jornalistas, e acredito que voltaremos a ter a obrigatoriedade é, do registro profissional, chamado MTB, para exercício da profissão como jornalista. Mas eu destaco, além da aposta, pontuo a seguinte questão. É, será que ter ou não registro impacta na profissão? Ter a obrigatoriedade do registro, vai fazer sites, jornais, revistas emissoras de TV e de rádio pararem de demitir jornalista? O simples fato de ter registro, a obrigatoriedade do registro, vai fazer todo bom jornalista estar devidamente empregado? Eu, infelizmente, acredito que não. E a minha última aposta para o jornalismo em 2020 é uma aposta muito boa para mim, Anderson Nogueira Scardwell, pois eu acredito, aposto, a jornalista mais linda do mundo, a Raquel Rodrigues, vai se casar, sim, no próximo ano, em 2020. Afinal, ela já aceitou o meu pedido.